Né? Eu escrevi três artigos para o blog do Ordem Livre que chamava os 10 princípios de economia 1, um, 2 e 3 para não ficar muito extenso. Né? Depois eu juntei os três os, dez, os três artigos em um artigo só. Ficou uma versão mais longa e tal. Mas, de qualquer jeito, a, a, a semântica sempre vai mudando, sempre vou ajustando alguma coisa. Né? É, eu dei um livro que se propõe a ser um... Uma introdução à economia política internacional, foi publicada em 2001, e, e foi baixa tiragem, já escutou. Mas se vocês entrarem lá no meu site, tem um link, o Google, por alguma razão, o Google Books, botou lá meu livro todo, alguém botou, então está lá disponível. E, e na, numa próxima edição, esses 10 princípios vão abrir o livro. Né? Então, se vocês puderem me ajudar, chamando a atenção para os aspectos ainda imperfeitos ou totalmente imperfeitos de alguns ou de todos os 10 princípios, façam agora ou mandem por e-mail, porque me ajudará bastante. Certo? Né? do é, livro? É, é, Chama-se é, Relações Internacionais, Economia, Política e Globalização. Deveria se chamar só Economia Política e Globalização, mas era a série Relações Internacionais, então vem de todos os livros da série Relações Internacionais. É, então eu vou apresentar esses dez princípios, é, do que me pareceram os dez princípios. Eu não elaborei nenhum desses 10 princípios, eu mesmo. A forma de apresentá-los é que me parece mais original. Né? Eu tenho pouquíssimas referências a autores mais é, escritos aqui mas eu vou falar sobre esses autores né? e vocês podem me perguntar. Então, se você achar isso aí, isso aí não é Rawls, ou isso aí não é Douglas Norton, provavelmente é, tá? Então, tem um pouquinho de coisas assim que eu fui aprender. Tem uma coisa que eu, eu, eu, eu não sou economista, eu sou cientista político, sou um autodidata, um... um Assim, né? mas uma coisa que, me, que eu sempre gostei de não ser economista é que sendo capaz de ler o que os economistas dizem, dizem para é, os iniciados eu acabei desenvolvendo a capacidade de falar aquilo para os não iniciados fugir do economês fugir do que você supõe que as pessoas já sabem e que elas não sabem então, tem, minha ideia é sempre falar dos mecanismos que fazem com que aquelas coisas básicas para os economistas sejam compreensíveis por não-economistas. Né? Então, então para os economistas aqui presentes, pode ser só muito óbvio, e, e, e eu vou ver pelas reações das caras de vocês se muito é bom. Né? Então, olha lá, uma coisa que eu me encrenco para explicar ou encrencava para explicar para os meus colegas do direito, principalmente dos caras de esquerda do direito, que dizem assim, o direito o burguês é um direito que protege só os proprietários. Tá lá, realmente os caras dizem, para defesa da propriedade. No Brasil, quando o cara fala defesa da propriedade privada, a gente pensa logo em quem tem terra e quem tem capital, certo? Bom, logo, a defesa da propriedade interessa aos ricos, não é isso? Oh, gente, qualquer um de nós, o princípio básico da liberdade é liberdade sobre o quê? Sobre o seu corpo. E a gente sabe que há várias, tudo que você vai usar para é, ganhar algum dinheiro, ganhar a própria vida, continuar vivo, requer o seu corpo. Certo? Com as limitações que os nossos corpos, corpos cada um deles tem. E com algumas vantagens também. E é também do nosso corpo que vem a nossa capacidade de raciocinar. Então, as nossas ideias, a nossa capacidade de resolver problema, a nossa capacidade de identificar problema, tudo isso é, tem, é, é nossa propriedade. Certo? Então, cada indivíduo de qualquer sociedade é proprietário de recursos escassos. O recurso escasso mais óbvio, é a capacidade de uso do seu próprio corpo Então, não sei se vocês já experimentaram ficar acordados seja, por qualquer razão Por muitos dias Chega um momento que não dá mais Seja para trabalhar, seja para estudar, seja para farrear Tem um limite Tem uma hora que você tem que parar e descansar tá? Por isso ele é escasso ah, o meu corpo não é escarro, é escasso. É escaro, tá? O uso que você pode fazer do teu corpo é também limitado. Né? É, mas a gente pode estendê-lo tendo em vista as nossas capacidades. Uns são mais limitados do que outros. Uns conseguem dormir 4 horas, ou não conseguem dormir mais do que 4 horas e são super produtivos. Talvez alguns de vocês não se conheçam, Paulo Roberto e Almeida, né? liga pra caramba, tem um blog chamado Diplomatizando, eu falo assim Paulo, como é que você consegue escrever tanto? Eu durmo só 4 horas por noite, eu só preciso dormir 4 horas por noite, e a mulher dele fica acordada com ele também fazendo a mesma coisa então o melhor dos mundos ela não reclama que você está lá na frente do computador lendo mais um livro ela está fazendo exatamente a mesma coisa a carne <risos> é. então essa é uma coisa óbvia mas que subverte esse princípio de que o direito é porque só interessa quem tem propriedade que é o rico ou que a economia de mercado é só para quem é rico não é né então vida, talento, energia, disposição ao trabalho, corpo, capa criatividade, capacidade de inovação, capacidade de oferecer soluções assim como dinheiro, ter dinheiro terra, diploma, roupa é, é, isso são propriedades nossas que nos, quando eu falo terra obviamente pode ser um apartamento né? pode ser um, uma, uma casa na tabana não tem terra não tem terra uma, uma casa na árvore então tudo isso é propriedade e algumas dessas coisas são tangíveis a gente pega este Samsung Galaxy é meu certo ou, ou é intangível, a minha capacidade de brincar com vocês aqui, de animá-los durante 40 minutos e ganhar dinheiro, muito dinheiro fazendo isso, né? Então, se a gente estivesse falando em inglês, o conceito que eles usam muito é um asset, né? Um ativo, é tudo que você pode transformar em dinheiro. Então a ideia de propriedade é o que você pode transformar em renda ou em dinheiro, né? Ah, outro, outro princípio óbvio, né, que vem aí do Rawls, é o único autor que eu sei, sei que vários de vocês não vão gostar, mas tem os Leap, como é que é? Left Left, left, uh, left Leap, que talvez goste. <risos> mas o Rawls tem uma frase que eu gosto muito, né, muito que na, na teoria da justiça ele diz, as pessoas querem a boa vida. Né? They want a good life. E a good life é que cada um determina o que quer. Nosso amigo ali, o Marco, que é do torcedor do, do Colorado, pode ser que o cara fique, só que o Colorado ganhe, que eu quero Mas ver eu, o jogo, eu quero é ir pra Tóquio, viu? Sério? A mulher a namorada vai dizer assim, pô, Marco, tu é um idiota, vai gastar todo o nosso dinheiro, a nossa poupança pra ir pra Tóquio, e o casamento que você me prometeu, não sei o quê, certo? Espera! Sério? Ah. Então o próprio Ross define que a boa vida é mais do que é bom e menos do que é ruim. É um princípio utilitário que o Adriel falou um pouco assim, né? O que é bom e o que é ruim varia, certo? Varia de, entre cada um de vocês, a Ingrid acha uma coisa, é, a Natália acha outra, é, e, e por isso a gente vai ver o cara gastando... Não, eu brincando pra Natália, 99% das, dos males da humanidade são causados por homens entre os 15 e os 55 anos, tá? Né? Os outros 1% são causados por homens de 0 a 14%. Né? Porque você vai ver o cara gastando dinheiro é, é, tunando o carro. É, não, a gente reclama das mulheres que tem um bichinho delas na hora de dormir. Casando. Né? Mas é, os homens só são. Esses, é videogame. É. Ei, ei, é, ei, ei, não, ei. é comprando videogame. É o cara gasta dinheiro comprando livro, é o outro que não lê, fala, porra, tu vai comprar livro. Eu, quando fazia doutorado, a gente tinha um, um índice de esquizofrenia, que era, era a quantidade de livros que você tem, pela a razão, a quantidade de livros que você comprou, pela que você leu. <risos> é, o cara, que você diz, quanto maior é ciência. índice, né? e a gente faz isso, compra livro, compra livro. Agora no Kindle, então, o cara tá botando o livro, quando você leu disso aí, ah, no livro tem uma página desse, uma página daquilo. É. Cada um define se é ter mais prazer e para a praia ou se é ganhar mais dinheiro ao final do mês. Faz 10 anos que eu não tiro férias, porque todas as minhas férias eu trabalho mais, dou um curso extra. Imagina a pessoa que diz, não, eu vou para praia, como vocês podem muito bem tenho fé. Todas as férias eu vou para praia. Então é, esse é um princípio básico, as pessoas querem mais do que é bom e elas... É, elas, de maneiras né, idiosincráticas, definem lá o que é, que é bom, isso muda ao longo da vida e tal, né? Elas defendem interesses, elas se comportam a partir de crenças é, Elas então, é, perseguem determinadas ideias do que é certo, do que é desejável, do que é possível realizar né? é, Elas consideram limites as suas ações então, tem gente que acha que, porque naquele lugar está dizendo que a vaga é reservada para pessoas idosas ou com um deficiência de física, você que não, não é idoso não tem deficiência física não pode parar. Outras pessoas têm uma cabeça mais aberta e dizem: Porra, que... cadê o idoso? Cadê o deficiente físico que vai parar nessa vaga agora? Certo? A percepção sobre a restrição, sobre a limitação, sobre a validade da norma, da regra varia de pessoa para pessoa, e varia até na mesma pessoa dependendo da circunstância. Né? Diz que o Gary Becker, é, na hora de dar uma entrevista lá até um, um autor brasileiro, um jornalista brasileiro, o cara vê ele chegando no departamento e ele para né, numa vaga, num lugar proibido. Aí o cara vai lá e fala assim, o senhor parou num lugar proibido? Disse, Mas a chance de eu ser punido por isso aqui, sério, eu na Universidade de Chicago é para o carro onde quiser. Né? Então considera também códigos de comportamento. É, como se vestir, é, como falar com as pessoas, você viu que o Adriel veio para cá de gravar. Eu fim de chinelo, olha lá. <risos> né? Então são códigos diferentes. Né? Eu não ando sempre chinelo, não, mas dá um calor danado, eu vejo o pessoal mais informal e tal. Né? E também a gente tenta avaliar o que os outros vão fazer. Como é que as pessoas vão reagir? Porque isso pode afetar as chances de sucesso do que eu vou fazer. E a gente não está dizendo que a gente para e faz um plano assim antes, ou meticulosamente, eu vou chegar lá, é vou Às vezes a gente tenta fazer, né? Mas pensa desde a coisa quando a gente vai chamar uma pessoa interessante para ir ao cinema, para né? dar em cima. Ou quando a gente vai tentar conseguir uma vaga de emprego, eu vou de um becado, ou eu vou mais informal, é, eu arrumo o cabelo assim, o assado, certo eu falo de um jeito diferente. já vê aquelas pessoas que no, no ambiente do trabalho, quando elas vão atender o telefone, elas falam em posta-voz de forma diferente? É, não é que essa pessoa parou para planejar, Às vezes isso vem é, é, espontâneo. Ou a gente mesmo faz. Quando chega o chefe, você se apruma na cadeira, não sei o que, tem com a postura que a gente acha que vai ser melhor visto ou mais profissional. Né? Então, os indivíduos buscam aquilo que identificaram como sendo a boa vida, o que é desejável no momento. Eu busco fazer isso. É, se vocês quiserem parar a qualquer momento, e eu acho que devem fazer isso como exercício, qualquer baboseira que eu ponha lá, você o que, que a economia política? Por que, que é economia e por que, que é política? Né? A gente está vendo como é que o comportamento das pessoas num processo de interação e, e, e, e, e cooperação ou conflito afeta performance. Certo? Vamos ver lá. Se eu desconsiderar que as pessoas vão querer parecer mais sérias do que são numa entrevista de emprego, eu sou um contratador idiota, certo? Porque ninguém vai chegar lá e falar assim. Eu estou nessa entrevista de emprego, mas eu queria estar na praia. Né? Então, depois de você me contratar, qualquer oportunidade, certo? De dois Se tiver que vender uma coisa em Ipanema, já estou passando por baixo. Desligo o celular tal, deixo o celular no, no, perto da, de um lugar lá, longe, para você não me ver que eu estou ali. Eu tô um mergulho rápido, um volta, Ninguém vai dizer isso na entrevista de emprego. Então o contratador, ele está olhando assim, está lá, pô. Você tá, está tá querendo, obviamente, parecer mais sério do que você é. Tem que levar isso em conta. Assim como o deputado, na hora que ele pede o voto pelo canal da televisão, eu olho assim, tudo bem. Tô, deixa eu guardar minha carteira, vou aqui, no bolso, não vai me roubar. Esse cara... A gente faz isso com o de Jeová no domingo de manhã <risos> né? Mas a gente não faz isso com os políticos no horário eleitoral. Pô, sai daqui, cara, sai daqui, ó. O cara está mentindo, isso aí está mentindo, isso aí. Ele pode fazer, não vai dar conta de fazer. É. A gente toma decisão sobre informação que é direito. Uma grande bobagem que eu acho da discussão dos, de alguns liberais é dizer que o mercado é perfeito, as pessoas são perfeitas. Quando eu estou falando aqui dos seus interesses, eu não estou dizendo que você sabe exatamente qual é o seu interesse e como atingi-lo é perfeitamente. Ninguém sabe, cara. Não. Faz sentido estar aqui. No, nesse cursinho, nesse, nesse, nesse Summer Institute, ou era melhor eu estar fazendo outro Summer Institute ou estar fazendo outra coisa, eu ou lendo todos os livros que vocês querem ler eu não sabe, tem risco a envolver, tem isso, tem aquilo nem vocês vieram aqui já apenas por causa do conteúdo não venham me convencer disso, eu dei muita aula para funcionário público no Instituto Rio Branco, eu fui professor do Rio Branco durante alguns anos até que eu fui embora do Brasil, eu acabei de voltar tem aula na Escola Nacional de Administração Pública, com os gestores, e é uma coisa engraçadíssima. Por que, que você resolveu ser diplomata? É um menino um pouquinho mais velho que vocês. Ah, porque eu tenho um espírito público muito alto, eu, o salário de 12 mil de entrada, não. eu sempre falo isso. É que, não, Professor, você está resumindo as coisas, eu não sei o quê. Eu falo assim, é, mas entre este de 12 mil e o que paga 4 mil para ser professor da universidade, também tem espírito público, né? Então quando o cara diz, eu estou aqui na, na universidade, fiz esse concurso porque eu sou um sacerdote, eu vim aqui porque eu gosto... Aí eu digo quando contrário, Pô, você é preguiçoso, a universidade não tem hora, não tem chefe, não tem... Né? Olhando para mim mesmo, eu sou exatamente isso. Eu dou aula do que eu quero, na hora que eu quero, certo? Se eu sair distribuindo a nota máxima, nenhum aluno reclama. Então, o que significa dizer que a gente atua sobre informação imperfeita? Quando eu digo indivíduo, gente, somos nós aqui, é, é o Joaquim Levi na Fazenda, é a Presidenta, é o, é, o, é, o, é o. Todo mundo. É o cara da holding, cadê o cara da holding? É o próprio Marco. Informação imperfeita, cara, a gente não sabe. É, como as outras pessoas vão reagir ao que a gente propõe. A forma como as outras pessoas se comportam afeta o resultado. Todo mundo que trabalha com algum nível de gestão de pessoas sabe disso. A forma como você se coloca para o time é, pode gerar uma reação que é o oposto do que você desejaria. Sendo chefe ou sendo membro, baixinho lá no time. É, a gente não sabe é, é, o preço e a qualidade do concorrente vai oferecer, seja o cara que vai disputar comigo a vaga para vir para o Summer Institute, seja o cara que vai disputar a vaga comigo para o processo de trainee, seja a empresa concorrente. Se eu levantar muito meu preço aqui, não vou atrair um concorrente estrangeiro que consegue oferecer o produto dele de maior qualidade a preço mais baixo que eu. Então a gente não sabe como as nossas ações vão afetar os outros, a gente não sabe quase nada sobre o futuro. A gente sabe muito pouco sobre o futuro. A gente não sabe como os preços vão variar. No nosso grupo ontem, como é que é teu nome? Sueli, Sueli? Eu e ela divergimos sobre o preço do petróleo. Né? Ela falou 70, eu falei 40. Era 45. É, mas a gente não sabe. Ela falou assim, faz dois meses que eu vi era 70. Não pode ter chegado a 40. Eu também não estava muito confiante. Então deixei que, eu, no dela, que o negócio nosso fosse o negócio nosso foi 70. 60. mas foi mais perto do dela do meu. Se, se a conta de chegar fosse mais perto de mim, talvez a gente tivesse acertado 45. Mas a gente não. E quando, quando, vai, estar o, quando, vai, quando vai estar o Onde vai estar o preço do petróleo daqui a um mês? 35 ou 75? Ou 140? Depende de um monte de coisa. Né? Depende da estabilidade, do Iraque da instabilidade na Síria, da estabilidade recente do Egito, depende do conflito Israel-Palestina, depende do que acontecer na Venezuela, depende do que acontecer na Nigéria. É como o mercado de como você saber o que é o de ações. É exatamente isso. É exatamente isso. Então os preços estão variando, os custos das pessoas estão variando. Certo? Um amigo meu falou assim, esse, um grande amigo, um compadre meu, que falou assim: eu voltei da Austrália ano passado e falou assim: Eu tenho duas confissões para te fazer. Eita Não confesse as coisas complicadas de eu falar com a minha comadre, não, né? Só confessa as coisas que eu posso conversar com o casal, né? É assim, eu traí o Bill, traí duas coisas importantes. Eita porra, ainda traiu. Aí assim, Uma da traição foi com a Apple. Traí a Apple, comprei um Samsung Gala. já está fácil posso falar com ela numa boa, ela provavelmente já viu, né? A outra coisa que eu traí, qual foi a outra coisa que ele traiu, foi, não votou no PT. Eu falei, isso é muito bom, isso é muito bom, nem precisava ter confessado, eu sabia que você ia chegar lá. Então, depois de não sei quantos anos votando no PT, ele votou lá no PSDB. Então, as tecnologias variam. Da tecnologia mais simples, de como abrir um pacote com uma, uma lata de requeijão, a como abrir um extrato de tomate, vocês não lembram, mas quando eu era criança, cerveja em lata, que só tinha em tinha um anelzinho, e a, a, aquilo abria, cortava o dedo, né? Abria aquilo lá, e depois as crianças pegavam ele e se quebravam em duas partes, e a gente fazia disco voador E o um anelzinho saía fora. Vo... Eu estava em Nova York, me arrumando no 11 de setembro de 2001. <risos> eu era casado, e a, a gente, eu ia para as torres naquele dia, podem acreditar. Porque tinha chovido muito na véspera, a minha primeira vez em Nova York, eu queria ir lá. Mas por sorte minha ideia, eu era casado com uma mulher extremamente atrasada. E quando ela me falou assim... ó, oh, Já estou ficando... O meu corpo com ela é o seguinte... Quando você for começar a se pintar, minha vez é que aí eu tomo banho e começo a me arrumar. Quando chegou nessa hora, ela falou assim, liga aí o Weather Channel para saber se... Eu vou de bota ou de sandália. Eu falei, eles dizem isso no Weather Channel. Eu falei, não, idiota. Falei, Se machucar, eu vou de bota. Eu falei, porra, eu que sou marido. Não me aventura dizer que você vai de bota ou de sandália. O cara do Weather Channel. Mas aí, quando eu liguei no Weather Channel, a frase que eu vi foi a seguinte: Now we return to Manhattan where the World Trade Center towers have collapsed. Ela estava no banheiro e eu falei assim: Ué, collapse quer cair, né? <risos> Aí eu falei assim: a gente vai ter que mudar o programa hoje. Né? E, então, tem previsibilidade, mas não tem, tá? Ou seja, a gente pode. A gente, por isso que a gente faz seguro de carro. A gente procura trabalhar, mais tido, a gente procura trabalhar numa margem, né? Mas não... claro, isso. e sabe o que é mais legal é que a gente faz negócio porque as coisas não são previsíveis previsível, quando a gente fala previsível, a gente está falando 100% de azeite, quando você vai a bolsa de chicago, que é uma bolsa de mercadorias futuros, o é um grande painel é do tempo tá. Então o cara tá vendo a nuvensinha chegar e tá vendo lá a opção que ele vendeu três meses atrás, como é que vai afetar sabe? Então, de novo, é previsível, mas a incerteza, de novo, esse é o ponto de vantagem da economia de mercado. É que a incerteza não inibe negócio, ela cria oportunidade, pode ser, depende daquele maluco que para o carro, porque ele diz assim, cadê o, cadê o idoso, né? Ele tem a cabeça mais aberta e diz assim, opa, Justamente porque não tem certeza, eu quero te oferecer uma opção de comprar petróleo daqui a 3 meses a 37. Quer comprar petróleo daqui a 3 meses a 37, você me paga hoje uma opção de compra de petróleo daqui a 3 meses a 37. Aí você diz, tu tá pensando que eu sou idiota, só está me vendendo isso porque tu acha que vai estar tá abaixo de 37. E eu não vou realizar essa opção. No Brasil, você não vai Certo? Não, isso é real, é, é, é, é, é, isso é... Certo? E é exatamente por isso que ele está vendendo E eu tenho que saber que ele está pensando assim E é bom para mim que ele pense assim Sim. Porque eu compro um seguro Para não usar Certo? Tem que explicar o que é o mercado de opções ah, O mercado de opções é isso É você comprar Uma polícia, um papel que diz o seguinte é, Suelen vai me vender Se compromete a me vender Tantas barris de petróleo A tal valor um tal dia, daqui a três meses. E ela vai se virar para manter a honra do nome dela e da empresa dela se o petróleo passar de 37. que ela vai ter que me vender a 37. E ela vai torcer para que esteja abaixo de 37, porque aí ela embolsa 100% do que eu dei para ela hoje. E não tem que me entregar barril de petróleo nenhum, porque ela sabe que eu não sou idiota, que vou chegar para ela e dizer assim, tá isso, é, vou quebrar só. Entendeu, companheira? Vendeu a 37, vai ter que me entregar Aí ela vira pra mim e assim, mas professor, veja bem Tá 34 lá fora, o senhor vai comprar a 37? Vou, porque eu já lhe paguei a opção Aí o Suellen diz, o cara é totalmente idiota eu Vou ganhar duas vezes em cima dele, já ganhei o dele E agora eu vou vender de novo mesmo o barril <risos> a 37 Vou comprar a 34, vou vender a 37 pra esse idiota, porque ele arca eu odeio, a Sueli vai dizer, né? É a gente não faz. As regras mudam. Não mudou o IOF ontem? Mudou. Vocês estavam dormindo Meia noite às é seis da manhã, O que vocês estavam dormindo? A gente não disse isso, não é? A gente não é Olha, de é? Olha, olha lá, é. as organizações são constituídas por indivíduos organizações é tudo gente, tudo que coletividade é uma organização formal ou informal, uma igreja, um sindicato, uma associação de moderadores, um um o EPL o Diretório Central de Estudantes, o grupo Anarco Capitalista, como é que é que, o, que você falou escondido lá na, no facebook, grupo como é que é, o, é o, Não, grupo, secreto grupo secreto acabei de entrar pro grupo secreto, certo? da biblioteca liberal isso é um grupo, depende, é constituído por gente, e essas pessoas são as, aquelas que eu falei em 1, 2 e 3 Se comportam com informação perfeita, estão é, querendo melhorar, ter uma boa vida, certo? É, obedecem incentivos Então isso aqui é dizer o óbvio, quer dizer, tem um problema de ação coletiva aí, tem um problema de dificuldade de formar grupo, cada um puxa para o seu lado por que, que a gente vai trabalhar em conjunto? Como é que a gente vai se livrar do problema do caro? Dentro das organizações, todas elas têm disputa do poder. Eu quero ser o, secretário, o representante regional, eu quero ser o... Você não sabe que o EPL do Centro-Oeste ou de Brasília se dividiu, não foi? Não teve um negócio lá. Não, do Centro-Oeste, de Brasília também, que teve lá uma divisão. É, Seguem rotinas. O que, que você está fazendo isso? Por que sempre você fez? Estou fazendo isso porque eu fui treinado a fazer isso. Então, vamos perguntar: como é que é o teu nome? Mônica. A Mônica estuda gestão pública. Então, ela aprende o quê? A como gerir. Mas, uma vez que institucionaliza aquele procedimento de gerir, as pessoas já vão se comportando. Ó, oh, como, como o Stefano queria aqui. Gente, vocês estão velhos demais para eu ficar chamando vocês no parque. Vamos então, ter uma rotina aqui. A rotina é: está marcada uma coisa para as 11h30, chega em 11h29, 11h28, 11h27. Estabelece uma rotina Segunda-feira da manhã, não cheguem aqui 11h27 Segunda-feira de manhã, não cheguem aqui 11h27 Porque não tem aqui reunião certo? É, As pessoas também têm contraste entre o que eu gostaria de estar fazendo E o que a rotina me manda fazer O que o meu chefe, a minha chefe me manda fazer então na literatura, por exemplo, de Ciência Política e tal, tem um pessoal que trabalha com a discussão de agente principal. Ah, quem controla quem? Quem tem informação para controlar o outro? É o cara que bota, vai vender produto lá na zona sul do rio e vai com a sunga por baixo e dá uma escapadinha para dar um mergulho. O principal, quer dizer, o cara que manda nele, consegue controlar tudo que ele faz ao longo da hora de trabalho? Não, dá dar essa escapadinha e ninguém percebeu? Cabelo molhado, hein? É, eu sou o danado lá na Zona Sul, como aqui, de vocês me um de cachiche com essa moleza da condicionada. É? É. Então eu tenho interesses que às vezes contrastam, contrastam com a rotina contrastam com o sentido da organização. É. E eu, eu sou por pressão de fora. Isso é muito importante na política, mas não apenas na economia também. Pressão de comprador, pensão, é, é, é, o Marco que trabalha lá na Rolls, tem pressão das próprias outras empresas da Rolls. Ó oh, Marco, tá segurando aí o negócio? Que história é essa? Nós estamos no mesmo dia, parceiro. Vamos mandar pra cá o seu Colorado também. Eu sei que você já chegou o dinheiro aí pra você. Repassa aí. Então na, na política a mesma coisa. O sujeito é ministro da presidenta, um dos 30, 39 ministros da presidenta. E sofre pressão para não fazer tudo que a presidenta manda. Pressão do prefeito da cidade dele que quer brigar com o PT lá, regional. Pressão do líder do partido na Câmara que diz, ó oh, se você fizer tudo que ela manda, a gente nunca vai conseguir pressioná-la para dar mais poder para você, cara. Então tem pressão de fora da organização, que subverte os interesses da própria organização. É, isso vai estar disponível para vocês tá? não precisa anotar tudo tá? é, o mercado e a política isso é uma coisa que os economistas não dizem os cientistas políticos têm uma dificuldade enorme de entender, não os jovens liberais cientista político velho e antiliberal, tá? é o que mais tem por aí o mercado e a política são dois mecanismos complementares de transferência de renda entre indivíduos entre o individual de uma, e uma sociedade É uma coisa interessante é que Economista fala em circulação da renda Sociólogo fala em distribuição da renda São coisas muito diferentes Circulação da renda significa o seguinte Eu quero comprar uma Coca-Cola lá embaixo Pego 2 reais, 2,50, 4 reais Dou o sujeito Ele me entrega uma lata de Coca-Cola Os dois achamos que passamos a perna um no outro Eu podia ter pago até seis reais por esse o cara diz assim: comprei Coca-Cola por 50, ele não faz lá. E a gente sai feliz, cada um o seu lado. Certo? É, a renda circulou. Certo? Distribuição de renda é uma coisa determinada administrativamente. O governo determina que ninguém pode contratar ninguém por menos do que tanto por hora ou tanto por mês. Eu continuo contratando, agora eu vou chamar. De outra forma, outra, outra, como, como teve ontem que não foi apagão ontem, foi uma, uma, uma restrição seletiva de energia, né? <risos> Eu posso dizer isso. Que não estou não pagando menos do que o salário mínimo. A pessoa está entregando voluntariamente parte do seu tempo para o seu futuro. Eu posso comentar aqui uma semântica toda, prova. Vou falar em semântica do poder. Quem não leu, leia George Orwell. É, politics and the English language né? política e a língua inglesa né? todas essas semanas vindo de um socialista é, é bastante alentador né? que alguém denuncie isso então são mecanismos alternativos de transferência de renda a política transfere renda no mínimo, no mínimo, no mínimo do contribuinte para o funcionário público e também por meio de servir do serviço que o funcionário público faz, do resultado da ação do funcionário público para quem recebe algum tipo de serviço público. Por isso que o cara diz, eu pago imposto não recebo nada. Não é verdade, né? alguma coisa você recebe. Tem alguns policiais em algumas áreas da cidade, tem alguns aeroportos, tem alguma coisa a gente acaba recebendo. É, mas o comportamento daqueles indivíduos dentro dos, no âmbito dos dois mecanismos são muito distintos. Né? Então, das trocas voluntárias, no âmbito do mercado, troca do quê? Troca de direito de propriedade. Sobre o quê? Sobre coisas tangíveis, o Galaxy, o iPad, o, a, a lata de Coca-Cola e coisas intangíveis. Eu quero que você trabalhe aqui para gerenciar fluxos de não sei está o que O é que eu estou entregando para a pessoa? É, um, é uma planilha ou é uma habilidade, uma capacidade? Uma organização. Então, no âmbito do mercado, é, as trocas são voluntárias, a, a circulação da renda é voluntária. Eu pago a coca-cola se quiser pelo preço que eu estiver disposto a pagar. Não pelo preço que o cara peça, porque nem tudo que ele pede eu posso pagar, mas pelo preço que eu acho razoável, tendo em vista as circunstâncias do momento e a minha ignorância, que lá no tele com uma coca-cola de três. O elevador já está pago, tudo está incluído nisso aí. Era só ter dado uns passinhos a mais, eu comprava por três. Certo? É. é aquela coisa da piada do português. Não sei se vocês sabem, né? Desculpe se tem algum português na sala. Pode ser ucraniano. Ucraniano e é ucraniano. Então o Manuel chega para a Maria, ucraniana, e diz assim: Maria. Maria, <risos> Maria, hoje. Gonçalves, hoje economizei 2 euros. Ah, como foi é que eu economizei 2 euros, Manuel? O Manuel Ucraniano também. Estava ah, eu a chegar à parada de comboio. O comboio partiu sem mim. Fui até o trabalho correndo atrás do comboio e economizei o dinheiro da passagem. Tá Mas, Manuel Ucraniano, tu és burro. Mas por quê, Maria? Corrias atrás de um táxi? economizadas muito mais. <risos> então o cara da Coca-Cola se fosse, fosse... Se fosse... Você é burro porque você comprou a Coca-Cola de quatro? Ele falou assim, ah, lá embaixo tinha por três. Mas não sabe porque lá no centro de Petrópolis tem cinco. Então eu economizei um comprando aqui. Não, informação imperfeita, não sei eu, eu, Na circunstância em que eu estava Eu não podia andar mais 50 passos Para comprar, para economizar Um real, ou um erro Como o Manuel economizou em trabalho é, De uma maneira geral Porque as trocas são voluntárias Eu não tenho como determinar Que ele vai comprar de mim ao preço que eu quero Eu, eu como ofertador Tenho que me preocupar em Pelo menos, pelo menos, enganar direito dizer, olha, o senhor vai ter que dar não 50 passos, mas 50 mil passos para conseguir a Coca-Cola barata Essa é a Coca-Cola barata E eu já limpei a borda, está tudo perfeitinho Vou dar aqui o guardanapo, certo? É, então aumenta a produtividade A ideia é de que eu vou ter que te convencer a comprar E eu tenho que baixar meu custo Se o idiota está comprando a 4 e eu estou comprando a 2,50 e revendendo a 4 eu ganhei R$1,50, se eu conseguir comprar R$2,0, eu ganhei 2. Se eu conseguir comprar 1,75, eu ganhei R$ 2,25. O idiota continua pagando 4. E o idiota te acha idiota, porque você está vendendo a 4, mas ele estava disposto a pagar 7. Porque para mim R$3,0 vai fazer a diferença R$3,0. Qual foi a Coca-Cola mais cara que, que o maior idiota dessa sala já pagou? Vamos ver. Ah, Sete lá. no aeroporto. Sete no aeroporto. Alguém foi mais idiota do que o nosso amigo aqui? Olha lá, vamos lá. Dez reais na saída do show. Dez reais na saída do show. Eu quero, vou bater até a vez aqui, eu quero que apareça o um idiota maior do que dez reais. A moça lá no fundo. Quem é mais idiota? Oh! Olha aí, eu não vou deixar <risos> aparecer um sujeito mais idiota do que o nosso amigo todo é? é. me sentindo. Ecolonizei tá. é. é. esse economizei né? esse de, de.. Olha a lógica de transferência de renda na política. Ela é administrativamente determinada. Ela. Ela então são decisões administrativas ou políticas e ela estimula que as pessoas se organizem para pressionar o administrador a botar uma transferência maior certo? então as pessoas brincam assim, eu falo que não sou contra o salário mínimo né? você é um concentrador da renda né? me assim, qual é o salário mínimo que ele tem hoje? 700, e 700 é ótimo é Melhorou muito o governo do PT eu falei assim, Cara, se eu fosse determinar o salário mínimo Eu ia determinar em 4 mil, 5 mil 10 reais Se é para determinar E basta determinar que As pessoas vivem melhor 770 Michel Você na verdade Socialista é responsável Pela pobreza e miséria Desses caras que vivem o salário mínimo Certo? Porque eu se a mim fosse dado esse poder e tivesse a confiança que você tem que o salário mínimo é determinado politicamente e ele aparece na prática sem consequência negativa, eu não ia dar só de 700 né? E eu acho que esse discurso cínico é o que a gente devia fazer sempre. É, Vocês joga, joga de volta a batata quente para o sujeito lá. Você está regulando o charlie 700 <risos> Mas a lógica da política é essa Como tem uma caneta muito poderosa Que vai fazer a alocação da riqueza Eu me organizo e vou lá falar com a caneta poderosa E pior, os socialistas chamam os poderosos Eles são muito engraçados Eles são pontos poderosos da, da economia Eles chamam os caras e oferecem proteção de mercado Oferecem restrição à concorrência Eles oferecem subsídio incentivo é, Creditício eles estimulam essa organização dos caras. Ó, nós vamos fazer uma reunião aí no BNDES com o setor. Aí os caras dos setores que nem sabiam os telefones de todo mundo já se organizam ali. Ó, os é. telefone telefones, um não sei o que. a gente fez aqui, tem conta no Facebook. Vou te botar aqui no Facebook para a gente discutir as coisas do setor. Né? Que coisas do setor é o quê? Como é que a gente se organiza para a próxima reunião desses otários aqui que tem essa caneta poderosa que regula a margem de lucro. Ele regula a margem de lucro. É, todas as decisões políticas Dos governos Das agências públicas Dos congressos, dos parlamentos Na medida em que elas operam Essa transferência de renda Elas estimulam que o perdedor continue produzindo bem Buscando trabalhar mais Trabalhar melhor e inovar Gerar mais renda Uma, uma, uma menininha australiana De 9 anos que está morando em Brasília Eu, eu deixei eu Falei, já é você está morando no Brasil há algum ano, já fala português, pergunta aqui para mim, sem preocupação com teu pai e com a tua mãe. A pergunta mais é, embarrassing que você pode fazer para um brasileiro. Ela olhou para o pai, o pai liberou o meu Ela falou assim, é, os brasileiros não gostam de trabalhar <risos> Aí eu falei para ela assim Olha, tem gente que trabalha muito Tem condições horríveis e tal Mas nós fomos constituídos Por três, na essência na, na, No nascedor Por três grupos de pessoas Que não valorizavam o trabalho certo? Os silvícolas não valorizavam O trabalho em si mesmo As consequências do trabalho Mas era, a natureza era tão é, tão, tão generosa que Precisava aquela coisa toda, todo diligente. Os outros vieram para cá, obrigados para trabalhar para terceiros. Sweatshop sweat, sweat em Hong Kong, em, em 78, 77. Ele está dizendo: olha, essas pessoas aqui não só vão ficar o resto da vida fazendo isso aqui se forem muito tontas. Porque o cara está trabalhando aqui, como o primeiro momento que chegou, está começando a trabalhar aqui, e, e aí o resto da vida dele, o resto do tempo dele, o resto. Do... ele tem que buscar sair daqui quanto mais gente buscar sair daqui encontrar trabalho em outro lugar, maior a pressão para os caras daqui de melhorarem as condições de trabalho. É um pouco essa disputa de por mão de obra que toda a sociedade tem. A discussão sobre produtividade, Krugman, Krugman acadêmico, é, tem um texto muito legal que seria, obviamente, degradado pelo Krugman articulista do New York Times. Onde ele chama isso, a produtividade do terceiro mundo prejudica o bem-estar do primeiro mundo? E a resposta dele, é não. Quanto mais produtivo for o terceiro mundo, é mais rico, é. mais demandantes vão ser os trabalhadores do terceiro mundo. Eles vão comprar mais coisas que o primeiro mundo vende. Isso é bom. Por isso que ele defende o comércio. Tá? É. A qualidade das decisões políticas e a eficiência da regulação da economia depende. Não queria depende, mas... É do estabelecimento de regras universais e não particularistas Então não é para o meu primo, não é para o irmão da, da, da, da amiga do Renan Carreiro Mas é qualquer um pode competir, qualquer um pode se oferecer Qualquer um pode importar, qualquer um pode produzir né? É do estabelecimento do mérito como fator primordial na organização dos agentes públicos sua preocupação. Né? Então, recrutamento, seleção, é, remuneração, divisão do trabalho dentro do serviço público, ascensão funcional, tudo isso dependente de mérito. Mérito, quando a gente está falando de... Já vou falar um pouco sobre produtividade no próximo slide, mas mérito é, é, é essencial para que haja inovação, para que haja capacidade de fazer mais com menos, de produzir a mesma quantidade com menos insumos Em qualquer coisa Seria o estabelecimento da meritocracia Não é? Seria estabelecer a meritocracia Isso Então o mérito individual é o elemento fundamental Para esses processos aqui Que são processos de, é, de organização De qualquer agência, empresa certo? É, E do estabelecimento de mecanismos de controle pressão da sociedade sobre os agentes públicos, sobre quem toma a decisão. É, esses processos podem ser espontâneos, A gente em Minas Gerais é que tem uma associação das donas de casa, né? Que fiscaliza os preços e não sei o que, tem, ah, ah, ah. É, é, tem vários outros que são processos assim, de, de controle de, de quem toma a decisão. Né? É crescimento de longo prazo, ano após ano, depende essencialmente de ganho de eficiência e produtividade. Não tem outro caminho, gente. Se você vai discutir as teorias de crescimento econômico, quando tem muito fator de terra, trabalho, capital desempregado, dá para crescer apenas agregando, transformando desempregado em empregado. O PIB aumenta. Mas quando está tudo sendo utilizado, imagina o Brasil ainda tem muita área, terra, para ser explorada ainda, né? Mas a Dinamarca já está lá há muito tempo, o negócio é pequenininho, todas as estradas já foram construídas, todas as escolas já foram construídas, a população está diminuindo. Como é que esse país consegue crescer se não tem mais terra, se não tem mais gente, se não tem mais... Né? Ele tem que crescer pelo aumento da capacidade de produzir com menos recursos. A mesma quantidade de insumos eu agora produzo mais, produzo mais. E também criando novas coisas que não existiam no passado e que as pessoas demandam. Você vai deixar de usar os recursos de uma forma e vai passar a usar os recursos de outra forma que gera maior remuneração aos fatores. É, é por isso, inclusive, que os países mais envolvidos que estão fazendo, funcionando há mais tempo no capitalismo tendem a crescer com taxas menores do que países que começam há a, a, a, a cinco minutos. É, que começam a se estruturar. Agora. E agora que eu cheguei no lugar que eu queria, ó, meu pai. Então, o aumento de produtividade, o que, que ele, ele torna possível uma coisa muito legal? Lembra que eu falei de circulação de renda e não de distribuição autoritária, ou autoritativa ou administrativa da renda? O aumento de produtividade, como ele se reverte em é, economia de insumos e/ou aumento de receita. Essa receita adicional, seja gerada pelo aumento do produto, seja gerada pela economia de insumos, pode ser distribuída, pode vir a ser distribuída como lucro do empresário, aumento da produção. Se eu resolvo continuar comprando a mesma quantidade de insumos e agora eu sou mais eficiente, eu produzo mais. Certo? É, aumento do salário real dos trabalhadores. Se eu economizei, Insumos, inclusive trabalho Eu posso pagar mais Pelos trabalhadores que permanecem aqui Se eu resolvi que eu ia Manter, manter, a, manter, a, manter todos os trabalhadores aqui O grande produtividade me permite Produzir mais unidades O que me permite também pagar mais salários Pagar mais impostos Eu tenho mais produto Eu tenho mais salário Eu pago mais impostos E também me permite reduzir preço. Essa é uma decisão que, deixada espontaneamente as empresas tomarem, vão depender, até onde você vem aqui, vão depender dos conflitos que existem entre capital e trabalho e consumidor. Se houver, se houver muita demanda por trabalho e eu precisar do trabalhador, eu vou, para manter esse trabalhador, elevar o salário. Se eu não precisar disputar com ninguém esse trabalho, eu posso baixar o salário a decisão é minha empresário é, pagar um imposto vamos pensar que os caras não vão são negar. então eu vou produzir mais vou ter que pagar mais imposto bah. baixar preço por que, que eu iria baixar preço para aumentar a minha penetração no mercado para entrar no mercado dos meus concorrentes que agora eu vou baixar preço sem diminuir lucro diminuir o salário então, então se o ganho de produtividade for 100 a gente pode dizer que o cara diz assim, oh, 80% dos 100 que eu ganhei de mais produção ou economia de insumo, eu vou gastar eu vou embolsar como lucro. os outros 20 eu vou dividir aqui ó. é possível fazer isso e, e olha que coisa legal, se o preço realmente cair, as tendências é que eu seja mais competitivo doméstica e internacionalmente Pior eu não fiquei, eu só fiquei melhor, eu tenho mais capacidade de entrar nos mercados dos outros fora daqui, certo? Então tem uma série de pressões interessantes lá, baixar a inflação, aumento do potencial de exportação, redução potencial, aumento do consumo, né? E olha que coisa interessante, para aumentar a produtividade você precisa de inovação, essa inovação pode ser simplesmente adotar as máquinas mais modernas que já existem lá fora. Isso é uma inovação. Eu trouxe para cá essa máquina. Mas para a teoria econômica ortodoxa, não costuma ser uma coisa ruim que a inflação? Ah, não. Os índices gerais de preço da economia, mas o preço de um produto individualmente não. Então, se os índices gerais de preço estão caindo, o investimento vai cair. Mas é quando você começou a demandar computador ou telefone, o valor do iPhone ficou mais caro ou mais barato em dólar do que é hoje? No seu período de consumidor de telefone, o, o, o iPhone ficou mais caro ou mais barato ao longo desse período? O iPad ficou mais caro e a produção da Apple diminuiu ou aumentou? Mas quando você fala a baixa você está pegando, algumas de está pegando... É a produtividade de toda a economia aumentada. É isso. É, o que eu estou dizendo é isso. É, é. isso. Se, o, se o sistema econômico funciona, opera com base em aumento de produtividade, uhum. a tendência é que cada empresa possa baixar custo, com isso baixar preço, e no conjunto a inflação seja, a pressão inflacionária seja menor. Tá? Então, uma das formas de diminuir a inflação é buscar formas de aumentar a produtividade. Porque aumenta a produtividade não significa que o cara está cortando na carne, hein? é o contrário, eu estou baixando o preço, vendendo mais, lucrando mais. E os mecanismos que promovem a inovação são os mesmos que promovem isso aqui. É mais direito de propriedade, mais, direito de propriedade, mais concorrência doméstica e internacional. Mais é, estabilidade econômica e política. Tudo isso favorece o investimento em aumento da produtividade. Vou só mostrar para vocês os dois últimos, porque já acabamos. Né? Então a ideia é essa, quanto mais concorrência, melhores os incentivos ao crescimento da produtividade. Coisa óbvia. E o último é que, que é um ponto mais substantivo. É que ao contrário do que a gente.. Do que a Unicamp pensa, o UFJ pensa, a UF pensa. Existe um trade-off entre inflação e competitividade externa. O que a gente escuta desses caras, heterodoxos, é que inflação não é um problema. Um pouquinho de inflação não é um problema, essa é a lógica que a gente ouviu. Aí. Só que, seja qual for o regime cambial, se os preços ficam mais caros na moeda doméstica, eles ficam mais caros, mais baratos eles não ficam, eles ficam mais caros na moeda internacional. Certo? Então num país que tem muito, eu estou dizendo só o óbvio Porque Campinas não entende o óbvio certo? Ah, ah, ah, ah, ah. Quanto mais caros os produtos não é o serviço é moeda, moeda doméstico, mais caro na moeda No mesmo dia ficou mais caro na moeda internacional. Qualquer que seja o regime de câmbio. O câmbio real aprecia. E isso é péssimo para a exportação. Isso é péssimo para equilíbrio das contas externas do país. É um ponto mais sustentável. Então, desculpa ter, é, ter tomado todo o tempo, é, eu vou estar disponível aqui ao longo dos outros dias e adoraria interagir mais sobre esses pontos. Aí, tá?